Olá, quero comprovar como é fácil e divertido criar um jogo para o seu filho lá em casa Pois bem, eu sou a Cristiana e estou aqui para o ajudar nessa missão Se esta é uma atividade que nós vamos construir em conjunto com a nossa família o que eu lhe vou pedir é que reúna todos os elementos da família que tem lá em casa e que se juntem todos em frente ao mesmo ecrã para começarem a aproveitar esta atividade em família logo desde o primeiro segundo Então, enquanto se organiza eu vou-lhe pedir também que tente lembrar-se do número de vezes que tenho ouvido nos últimos tempos, essencialmente nesta fase em que somos aconselhados a passar mais tempo em casa e em segurança com a nossa família, quantas vezes tenha ouvido pais, avós ou outro tipo de cuidadores de crianças a dizer que não sabe o que fazer para conseguir entreter os mais novos lá em casa. Pois bem, hoje vamos mostrar aqui que é fácil fazê-lo com bricolage. E bricolagem não se trata apenas de construir ou de arranjar algo e é possível mesmo brincar à bricolagem, em família e de forma super descontraída e divertida e ainda desenvolver uma série de competências e até de atitudes, sobretudo nos mais novos. Temos, por exemplo, a coordenação motora, temos a autonomia, o espírito de equipa e até mesmo a gestão de emoções. Mas já me estou aqui a alongar um bocadinho e, portanto, vamos pôr mãos à obra com aquele que é o verdadeiro especialista na criação do jogo O Labirinto, que é aquilo que nós vamos fazer aqui hoje. Ele chama-se João Paulo, além de ser fantástico, como vão poder comprovar agora durante este workshop, ele é super criativo, ele é formador da Dremel e também da Bosch e também já nos confessou que adora participar em atividades que possam ser realizadas com as crianças em conjunto com as suas... Famílias. João Paulo, obrigada por teres aceito o nosso desafio. Bem-vindo a mais um Workshop da Casa, este muito especial porque está enquadrado nos dias da bricolagem que se iniciaram ontem e terminam amanhã por volta das 19h30. João, passo-te a bola. Obrigada, Cristiana. Bem-vindo. O meu nome é João Teixeira, como eu vos disse. Como a Cristiana vos disse, faço parte do grupo de formação da Bosch. A Dremel faz parte do portfólio de produtos. Hoje vamos ter a criação de um labirinto, conforme podem ver já aqui, a peça, uma das peças terminadas. Isto é só uma pequena sugestão que nós vamos fazer. A um, grande vantagem de, de, permite à criança, a interação, os pais, a família a trabalhar toda em conjunto. E um assente. Não queremos um projeto muito retilíneo. Temos que dar aqui espaço à criança para também, de algum modo, fazer todo o seu desenvolvimento de coordenação motora, toda a possibilidade de fazer e mexer. Vamos trabalhar muito com colagens, vamos trabalhar a madeira, basicamente, que é um, motor, é um produto bastante quente, portanto, dá para várias possibilidades. E vamos passar já a apresentação dos respectivos materiais é é? para a base. Portanto, temos, vamos trabalhar, como eu disse, só com madeira, colagens. Vamos-vos dar aqui mais algumas hipóteses também de trabalharmos com outras aplicações e depois, muito simplesmente, só com uma simples moldura que também se pode comprar na parte da respectiva área madeiras. da madeiras, fazer pequenos áreas para maior dificuldade. O que é que isto vai permitir? Criar vários níveis, criar várias possibilidades. Este labirinto em concreto nós, quando o desenhamos desenhámos, pensámos em não fazer os respectivos orifícios para a bola escapar, mas podemos também os fazer. Grande vantagem, portanto, há uma multiplicidade que podemos utilizar neste, neste labirinto para que, em família, o jogo possa ser o mais agradável possível. João Paulo, eu vou aproveitar para te perguntar, já falámos disto antes, mas porquê que nós estamos a utilizar a madeira e não outro tipo de material para construir o labirinto? A madeira tem o um elemento de ser muito quente, para mim, depois tem a situação de ser muito fácil de trabalhar, permite a qualquer pessoa, com algumas ferramentas e já vamos explicá-las a seguir, o que é que se pode fazer com elas e trazer de algum modo a simplicidade para isto queremos incluir toda a família, não queremos fazer só para quem está mais preparado ou quem tem mais algumas dados desse, não, queremos unir a família e que a família entre todos desenhe e construa esta situação. Até porque este é um material bastante leve, com bastante, bastante, leve. Com bastante durabilidade uhum. também e mesmo depois em termos de acabamento podemos ver mais para a frente, que podemos fazer acabamentos com tintas, com vernizes, podemos pintar, pintar podemos gravar, canetas, é gravar. Um há, super versátil, há portanto... uma panóplia, nós fizemos o labirinto para esta apresentação simples, sem recorrer a nenhuma respectiva decoração, aqui o que nós pretendemos, portanto, é que a pessoa vá fazendo o seu percurso e vai encontrando as suas dificuldades ao longo do percurso, percurso que vai fazendo. Sim. Portanto, é o que nós pretendemos de algum modo com este labirinto. Okay? Vamos então apresentar vamos os aos materiais. materiais os qual... materiais, como digo, trabalhamos com o material contraplacado. Esta base, já vamos às medidas, pode ser comprada em várias medidas e fazer. Nós optámos por fazer 40 por 40, portanto é uma opção nossa, mas dá para fazer labirintos das mais diversas formas e dos vários mais diversos tamanhos. vantagem deste, deste material ser muito leve, porque nós trabalhamos e temos que o ter na mão quando estamos a jogar, portanto, e ter qualquer coisa que não nos é confortável durante o processo de jogo, torna um bocadinho aborrecida a situação, portanto, e nós temos optado por este, e não por pinho normal, portanto, o que faz com que seja bastante leve. Okay? E, para além disso, portanto, cortámos a tábua 40x40, Okay. Esta tábua originalmente era uma de 80 por 40, 40 é e portanto nós vamos aproveitar esta metade também durante o jogo, certo? Vamos a, podemos aproveitar, podemos fazer várias... vamos dando aqui também, fazendo a construção, mas também temos daqui algumas um, algumas, al, dicas. algumas dicas importantes que poderão fazer outras coisas okay. ou utilizar para outras funções. Okay. Está, bem? Está bem? Depois o que é que temos? Temos as réguas laterais, que nós temos aqui, que também foram compradas aqui. Um, a base delas permite, portanto, a, a maior tipo de amplitudes. Nós vamos fazer as laterais, como pode, podem ver, estão construídas da mesma maneira, para que a bola não saia do labirinto, com estas madeiras. E o interior, bastante fácil, vamos recorrer a outro tipo de madeira, um, toda ela já, já terminada, que dá, aqui é que eu digo, por favor deixem as crianças fazerem. Não queremos medidas standard, não quer 3 centímetros, 4 centímetros, não quer nada disso. Quer que a criança corte, com a ajuda do, da, do familiar que a acompanha, mas que ela decida, não, eu quero fazer um bocadinho assim, ou pôr um bocadinho este bocadinho aqui, portanto, e não a situação de, isto tem que ser tudo cortado com três porque o que é giro, e, e nós tivemos essa situação, é que, consoante que estamos a construir, até mesmo para nós é um desafio, é um desafio e... Tentar, e esta peça já não vai a bola passar aqui, portanto, se a bola não passa, já não tem já que ir não ao, Tanto portanto, isto obriga também a que a criança e, e em conjunto com a família, tenham este conjunto de, de harmonia e consigam trabalhar em conjunto eu vou aproveitar também para fazer a sugestão lá para casa, deixem realmente que seja a criança a decidir aquilo que vai ser feito e a própria criança vai pedindo aquilo que quer. Nós adultos, o adulto responsável pela criança naquele momento, ficaria apenas como responsável por executar a tarefa, ou seja, a criança diz eu quero cortar aqui e o adulto vai e corta, e a criança vai então decidir o resto. Portanto, o adulto aqui vai funcionar como o ajudante neste trabalho de equipa que vão ter. Ok. Uh, mais, uma, mais uns dados em termos das ferramentas que vão ser Podemos optar por esta caixa de corte. A vantagem desta caixa de corte é só uma. Tem vários ângulos, como podemos ver, já pré-definidos. O que quer dizer nós optamos aqui por tudo o que seja cortes um, retilíneos, de 90 é. graus, portanto, neste sentido. Mas se quisermos fazer com outro tipo de ângulos, Entendi. já temos até pré-definidos os 45, os 22, portanto, nas diferentes uh, situações de ângulo para depois fazer as respectivas, os, respectivos uh, os, os respectivos cortes. É um equipamento. Para, para estar em casa, bastante Super usual, barato, não carece de grande não. necessidade de conhecimento. A, a única coisa que eu, que eu peço é que seja, neste caso, o adulto a fazer os portes porque o, o serrote vai introduzir deste lado e deste, e portanto vai fazer a linha a reta e a linha, exatamente. deixando a criança fazer portanto, essa gestão, ok? Outros dados, já falámos, é preciso uma fita métrica para fazer as medidas, lápis, ok? Importante a segurança, luvas e uh, os óculos, é importante sem dúvida alguma. Um, o que nós aconselhamos é que tenham esses aparelhos uh, disponíveis, porque há pessoas que umas vezes trabalham, têm óculos e têm que pôr óculos por cima destes, uh, a situação das luvas. Porquê é que nós não aconselhamos e não, neste tempo não estamos a trabalhar com luvas? Porque estamos a trabalhar muitas vezes com peças pequeninas. E quando estamos a trabalhar com a luva, o que vai acontecer em termos, em termos do nosso cérebro é que ele vai decidir onde é que está o fim, mas ele não o vai ver. Porquê? Porque a luva está a ocupar Sim. um pouco mais. Por isso é que para madeira, e neste caso em concreto, nós... E até mesmo nós... também. Portanto, e devemos trabalhar o mais simples possível. Mais vontade, portanto, porque depois não temos luvas, se calhar, com o tamanho para a mão da pessoa, da criança. Portanto, a deixar a criança situação... sentir e sentir o gosto mesmo, mesmo quando vamos trabalhar com a cola. E como eu digo, é um, é um material muito quente e, portanto, e é fácil de trabalhar. Outra situação que eu aconselho, trabalhar com material aparelhado vosso, que é o um material que já está, está quase que aplanado, já Sim. está, portanto, pronto. Não, não carece de, de grandes trabalhos a, a, a, anteriores ao corte, mas podemos fazer uma outra situação, que é, no fim, quebrar todas estas esquinas vivas com a lixa, que também, já, também é um dos materiais que nos vai fazer falta, que permite fazer esta situação. Em relação, e a lixa, pode ser um taco simples para depois retirarmos, como nós costumamos dizer, as respectivas áreas mais ou algum tipo de uh, madeira que venha a sair destas áreas, portanto, é para quebrar de algum modo estas Mas estas normalmente áreas. este também já está apleinado, acaba por não muito deixar mais de sair fácil, muito. Muito exatamente. mais fácil, é só para darmos aquela sensação de que não temos uma esquina viva, portanto, e a criança não vai sentir é. de algum modo o desconforto de agarrar nesta peça. Também ok. depende das idades. Claro, como é óbvio. Okay. As tintas já falaste, já vamos ver pois, agora o processo de construção. Falando agora um bocadinho da Dremel e porque é que a Dremel está aqui. Temos uma panóplia de uh, produtos. Vamos trabalhar com a nossa Dremel 3000. A vantagem da nossa Dremel 3000 é uma ferramenta rotativa de precisão. Pode trabalhar com o nosso veio flexível que transforma quase como numa caneta, vantagem, eu tenho a precisão como se estivesse a escrever, posso trabalhar diretamente com a máquina, se eu tiver um trabalho que me exija de algum modo essa situação, também eu posso trabalhar, ou seja, posso tirar o veio sim. e trabalhar diretamente. Aqui não aconselhamos para já pela dimensão, depois pela precisão do corte que vamos fazer e a, a sim, grande... Sim, facilita muito mais, sim, porque sim, permite sim. um trabalho mais minucioso aqui sim, já. Sim, sem dúvida. A vantagem que também tem esta máquina é respeitar vários tipos de rotação em função do trabalho que estamos a fazer. Esta máquina faz até ao máximo de 33 mil rotações e o importante nesta máquina portanto, é ajustar de algum modo o trabalho. Neste caso que estamos virar. a realizar a máquina. Okay? Okay. Já vamos dar mais umas dicas também lá para casa, também para as pessoas saberem uh, como é que vão utilizar o, corretamente os acessórios. Importante neste tipo de trabalho, nada mais nada menos que o nosso extensor. Porquê? Porque a máquina, muitas vezes, estar em cima da, da bancada, da mesa, não é o mais uh, natural possível. E até porque podemos carregar sem querer, ou mesmo a criança está mais próxima e, e há ali mesmo. Um portanto, risco, aqui trabalhar um bocadinho com a segurança e daqui, portanto, nós trabalhamos sempre. Porquê? Porque muitas vezes este veio flexível, quando é colocado dentro da, da, da própria caixa, está nesta posição e convém, quando estamos a trabalhar, que ele esteja nesta. Em... Portanto, colocá-lo no suporte é o ideal okay. para que a máquina, portanto, veja. Na parte frontal, temos nada mais nada menos que a bucha que pode fazer a gestão do acessório em função do que quiser. Isto é uma fresa de gravar madeira, eu, eu, pus, eu pulo cá já de propósito. Vantagem é como se fosse um respectivo barbequim. Okay? Nunca encostar totalmente o acessório à base, deixar aqui um, um ligeiro espaço para é. fazer e trabalhar. Importante, dois botões muito importantes na máquina ou no suporte. Um é, é este, que vai fazer o bloqueio. Para que a, a gente consiga fazer a gestão da bucha, temos também na própria máquina. Importante nesta situação é, nada mais nada menos, não carregar nestes dois botões quando a máquina está a funcionar. Porque então o que é que pode acontecer? Pode partir o veio, porque ele é que faz, este botão, faz o um travamento para nós conseguirmos fazer a gestão da respectiva bucha. Portanto é carregar... Ajustar. Abrir ou fechar a bucha e a partir daí está pronto, okay? ok? Ajustar as respectivas rotações e começar a trabalhar, ok? Mas como eu disse, será melhor começar por uma rotação mais baixa se as pessoas ainda não estão sempre. habituadas. certo? Apesar de estarmos numa, numa área de bricolage, apesar de estarmos num centro de bricolagem, certo. eu tenho sempre aquela situação que isto é como na cozinha. Mais vale menos sal do que muito sal, Exatamente. Portanto, está é a ir mesma coisa é? e até para também a pessoa ganhar a sua confiança própria Exatamente. do que está a fazer, Exatamente. portanto isso é uma vantagem. Falando dos acessórios, importantes os acessórios, temos acessórios categorizados por várias cores em função das suas utilizações, ok? temos os vermelhos, temos os roxos, temos os verdes portanto, e temos um leque muito grande que temos mais de 100 acessórios, importante e aqui uma dica muito importante lá para casa. Na parte de trás de cada acessório, eu vou só agora aqui frisar este, temos nada mais nada menos que qual é o tipo de encabador que é necessário, neste caso para trabalhar, e em cima de tudo as rotações. Este é o fundamental, porque diz-me que eu posso trabalhar com este acessório nestas rotações, com esta máquina sem o danificar prematuramente, ok? okay. E agora chega ao alinear, ao vosso alinear, mas para que é que isto me serve? Muito fácil. Na parte frontal tem, tem todos os materiais né? que me dá para trabalhar, portanto é eu identifico rapidamente esta possibilidade. O que me permite a mim, neste caso, trabalhar com uh, este, inclusive, uh, ácido inoxidável, metal, uh, uh, uh, ouro, metais, alumínio, portanto há uma série de aplicações que dá para fazer. Se olharem para o nosso catálogo, o nosso catálogo, se repararem-no, ele já está dividido mesmo por estas cores, ok? Portanto, é muito fácil para o cliente, quando vem ou quando desfolheia o catálogo, identificar os materiais. Os materiais e os acessórios estão mencionados na parte superior, o campo de aplicação, Vem neste e, portanto, temos aqui toda esta panóplia. E ainda assim temos colegas na secção, sempre, sempre. disponíveis para, para o ajudar, portanto é uma questão de, de lhes colocarem a pergunta e dizerem o que pretendem fazer. Estamos cá para solucionar problemas. E não só, e vocês têm tido a formação que nós providenciamos e que também é bom para vocês, porque muitas vezes vocês são o L de ligação ao cliente final ao cliente, e vocês fazem aqui este L muito bem feito. Okay? Outra grande vantagem que temos também, e para quem gosta, e para às vezes precisa ter algumas ideias, o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer, o que é que eu posso fazer com a Dremel, temos um livro de inspiração, ok, com alguns projetos, e este está a 50, 50 projetos cá dentro. Importante, este livro é quase como se fosse um dicionário. Porquê? Porque temos os projetos também mencionados cá em cima, divididos pelas cores, ok? Ok. E para além disso, vamos pôr, agora vou abrir aqui um Ocalhas, vamos pôr que eu quero fazer o berço móvel, lá para casa, Sim. ok? e eu posso, já sei qual é os materiais que são necessários, e o passo a passo do mesmo projeto. Aqui, Vamos supor que eu quero fazer o mesmo projeto, na mesma base do material, já tenho aqui informação, exatamente. tanto dos materiais ajuda, como exatamente. das ferramentas necessárias, bem como do passo a passo. Portanto, é uma vantagem que nós temos para fazer e para, que dá uma ajuda substancial contamos em casa. E, queremos... e dá ideias também, e, e a ideia é começar por aqui, até se quiser ser original, febre Por exemplo, até isto, isto é para, como é. digo, é para fazer a família, e nestes, nestes tempos que corremos, acho que a melhor situação é esta, é dar à criança e vamos vamos obra. Divirtam. Okay. E nós vamos então começar uh, vamos, o nosso projeto. Vamos começar com as colagens, ok? Portanto, já cortámos a tábua inicialmente 40x40. 40, certo. Okay? Esta tábua foi cortada nos vossos serviços, pode e ser cortada. É aqui. uma mais-valia. O cliente quando chega à loja pode pedir logo para o ser cortada na medida madeira, que quiser. Certo. Já cortámos também as laterais, portanto, e aqui só duas medidas importantes. Temos duas tábuas de 40 por 40, ok? E temos uma tábua de, de 41.4, por causa da espessura da madeira, ok deste, deste bocadinho okay. mais. Okay? isso temos duas tábuas de 40 por 40, e temos nada mais nada menos que as outras tábuas de 41.4. 41. Okay? O interior nós vamos deixar. Uma máquina que vamos trabalhar, e aqui vamos já dar a tal dica também. Vamos trabalhar com colagens que é fácil, é uma máquina que é fácil. Qualquer... Trabalhar com As crianças também vão poder utilizar essa máquina? Também podem trabalhar com okay. a máquina e vamos ver que a máquina não, não tem botejo, portanto é uma vantagem okay. que ela tem, não, não pinga. Tem suporte para nós colocarmos a máquina onde quisermos, ok? okay. Tem indicação que quando está ligada e não está ligada, que é importante para saber se está Sim. quente ou não. E tra vamos trabalhar neste caso com os respectivos uh, sticks de 11mm que existem em várias possibilidades, desde trabalhámos com purpurinas, até para a própria decoração, agora vamos trabalhar mesmo com as colagens que é para fazer a colagem okay. dos materiais. Okay? Portanto, a vantagem deste produto, ele aquece a respectiva cola rétia o que nós temos que fazer é com algumas gotas, não muitas, ok? E vamos ver se conseguimos. Com algumas gotas não é preciso muito. Temos que pensar que isto é, nada mais, é a situação de cola quente, ok? Sim. E agora basta encostar. Encostamos aqui, okay. fazemos alguma pressão. Ela não é vai que... colar já Ela instantaneamente. Ela vai colar já instantaneamente. Eu aproveito também aqui para, para dizer que nós optamos por fazer com cola quente, porque estamos a fazer isto em direto, uhum. uh, mas nós teríamos uma série de outras opções, nomeadamente, e foi como foi feito aqui nestas laterais, foi colado com cola branca. Portanto, temos cola branca com secagem rápida, por exemplo, neste caso ainda assim não, uh, não se justificava, uh, mas pode fazer uh, esta aplicação com cola branca e até mesmo reforçar depois uh, com parafusos se achar que faz sentido. Entretanto, eu vou aproveitar para, para dizer às pessoas que nos estão a acompanhar desse lado, se for surgindo alguma dúvida, estejam à vontade Olá. para nos apresentar as vossas questões que nós vamos respondendo ao longo deste workshop. Cristina, como viste está colada, a lateral. Certo. O que é que eu aconselho logo a seguir, por uma questão de nós termos mais estabilidade? Pegar nas respectivas peças do interior, retirá-las. Já cortámos aqui algumas, previamente. E o que eu vou aconselhar é, nós... Cham... Vamos utilizar aqui um termo meio técnico, que é quebrar as, as, as faces. Certo. Portanto, é chegar aos cantos, lixar convenientemente, a parte superior fazemos a mesma coisa, para que okay. não haja aqui a tal esquina viva. Lembrando que não tem que ficar nada perfeito, se ficar um bocadinho mais fora, deixem ficar ao gosto da própria criança. Se a claro. criança acha que está perfeito, é assim que deve ficar, está bem? Importante, podemos utilizar o tal taco, que falámos de lixa, podemos utilizar a folha de lixa perfeitamente normal, e isto, bastante... posso? Sim, sim, sim. Já então, não aqui. Aqui. Podemos colocar aqui uma folha de lixa na parte superior e com a outra peça, sem qualquer problema, podemos fazer aqui o um, um desnível para fazer para lixar, portanto dá para fazer das duas maneiras. Aqui vamos utilizar o taco que é mais cómodo e permite um trabalho muito mais é, próximo certo, da certo. situação. Ok? Portanto vamos já aqui, vou pedir a ti ajudes e que vamos já tirando aqui essas, quebrar essas respectivas. Eu vou dar aqui outra dica também que é nós trabalharmos com a Dremel. Enquanto a... a Xena está aqui a fazer, eu vou dar aqui outra dica, que é trabalhar com o rebolo de limpeza. Fazendo a mesma situação, vou, vou utilizar um o canto, posso trabalhar neste? Sim, Pode sim. Vamos embora. Vamos ligar aqui só um bocadinho, só para vocês verem. Portanto, trabalhar com a peça, só para fazer o desbaste da tal esquina viva, para que possa rapidamente ser. Vamos trocar para ser mais rápido. É mais. Portanto, aconselhamos a quebrar estas, estas respectivas, vamos trocar, Vou fazer deste lado igual, quebrar aqui de algum modo estas esquinas. É bastante mais rápido com a Dremel, obviamente. João Paulo, agora que estou a ajudar, se calhar eu vou colocar a minha, a minha máscara, tendo em conta que estamos em tempo de convicência... Mais exemplo, perto, vamos já nos afastar. já nos afastar. Vou colocar a minha também, só para nós termos aqui a situação de trabalhar em conjunto e também rapidamente vermos o final. Portanto, Pegamos na, na lixa, como estávamos, ou se quiseres passar, eu, eu posso ir fazendo, dá o um ataque. Dividimos aqui entre os dois, como eu disse, retirando a, esta área, portanto, passando ligeiramente e passando com o dedo para perceber que não temos a tal aresta. Okay. Não é preciso estar muito tempo nem passar muitas vezes. Não porque o material está planeado, é, e tal, portanto, isso é. Por isso é que nós optámos pelo material apleinado e não pelo material que nós estávamos a trabalhar. Temos já aqui uma lixa dela por dentro também, rápida. Vou tirar aqui este. E vamos passando. É neste caso, convém passar um bocadinho a lixa se nós, entretanto, quisermos passar um Sim. verniz ou uma tinta por cima. Melhor é... ainda, já fica meio, é quase meio, tal, meio trabalho, trabalho feito, portanto, a vantagem que temos. E portanto, esta é, é como nós partimos a nossa base para o respectivo projeto que agora damos de algum modo aqui a possibilidade à criança de fazer a sua construção do seu projeto propriamente dito. Então, okay? Vamos fazer a nossa? Vamos fazer a nossa. Portanto, já temos algumas madeiras cortadas, como eu disse, seguindo a mesma, a mesma situação. Não há nenhum uh, projeto. Nós optámos por uma bola ping-pong uh, por causa da ingestão, muitas vezes. Se a levar à boca, não haver esse não problema. Consegue, a única coisa que temos é esta é a nossa métrica. Portanto, quando nós colocarmos, de algum modo, a respectiva bola, o que temos que fazer é deixar os espaços para que a bola circule. Circular, exatamente. Depois, no caso, se nós tivéssemos trazido um berlindo como foi uma das ideias que nós chegamos a trazer, este espaço é muito largo. Este, este espaço é muito largo, por um lado tens razão. Por outro lado, este, Ou este seria um nível 1? se for com dois berlindes, é um bocado mais difícil. Ou seja, se puseres um berlinde deste lado e um berlinde deste mas colocares alguns furos internos, Okay. Portanto, com dois berlinhos vai ser um pouco mais difícil controlar, portanto, vocês terem um nível mais avançado. Okay. Um, nós optamos por isto, por questões de segurança, okay. portanto, segurança, portanto e para já porque é plástico e não tem qualquer problema em termos de e utilização. E ele é também. E LF, LF. Continuamos com a leveza dos materiais, até o que nos interessa a nós. Ok? Vamos começar, então, a colar e vamos utilizar a pistola lá novamente. Certo. Sem, como eu digo, nós fizemos aqui... Não sei se é perceptível ou não nas câmaras. Nós fizemos aqui uma pequena gravação. Isto é muito fácil de fazer. Escolhemos um boneco, neste caso, onde nós começamos o jogo. Porque se não tivermos nada, portanto, muitas vezes torna-se um bocadinho difícil perceber Sim. onde é que vamos começar. Portanto, aqui escolhemos como sendo o nosso índice. Pode ser só uma pintura, pode ser uma gravação. Portanto, pode ser... Fazer... que identifica que está o início, Isso não é? Isso mesmo. Okay, vou tirar a tua minha máscara, que é para agora vamos trabalhar, vou trabalhar nesse projeto. Então, vamos correr aqui deste espaço. Outra vantagem que nós temos também, e que falámos, tem a ver com, quando estávamos a falar da construção dos parafusos, é trabalhar e a parafusar também, portanto, utilizar uma parafusadora. Okay. Portanto, permite leve, compacta e permite trabalhar este tipo de materiais mais sensíveis. Portanto, a tem, mais indicação assim, dos, tem indicação do sentido de carga, tem duas velocidades mecânicas, portanto, e permite-nos a nós. Podemos fazer o mesmo tipo de furo também com a Dremel. Portanto, aqui é dar as tais as dicas lá para casa. O que as pessoas possam ter várias possibilidades. Em casa. Okay. Os furos, os tais furos para a respectiva, a respectiva bola, o berlim de sair. Optámos pelas brocas planas. Okay. já Sim. é uma broca que é fácil de trabalhar. Temos várias medidas já em função do espaço que estamos a trabalhar. E a única ressalva que eu faço. É arranjar dois bocadinhos de madeira lá para casa, para que não estragar a mesa da sala, a mesa da cozinha. Portanto, devemos elevar ligeiramente. Okay. Para fazer para não haver o furo risco e, e dar e, mais estabilidade Isso também, mesmo, hein? e também de, de algum modo pedir para ser fora da zona da mesa. Porque às vezes em cima da mesa pode varar. Podemos a, a, fazer alguma asneira. Mais é? algum furo. Temos que bricolar. Mais também. Fazemos mais um bocado de bricolagem. Okay? Mas, João Paulo, eu vou aproveitar para, para te colocar uma questão que nos foi colocada okay. a, a, a, através das redes sociais. Apesar de nós já falámos um bocadinho sobre isto no início, mas vamos repeti-lo. Uhum. Então, aqui a Mariana Quindacu. Pergunta-nos porquê é que estamos a lixar os cantos? Estamos a lixar, como eu disse, só para retirar as arestas porque estivemos a cortar e para que não haja portanto, farpas aqui nestas zonas Sim. portanto, deixar isto o mais macio possível Certo. e para que ninguém se venha a aleijar. Portanto, não é okay. Portanto, às vezes, com o corte, quando estamos a utilizar o nosso rote pode haver a necessidade ou sair. E isto é só, como estávamos a falar inicialmente, prevenção em termos a de segurança. Prevenção e guarda. quando a pessoa segurar, é mais, se a gente é mais confortável, muito certo? Mais confortável, ok? okay? Portanto, esta é esta a situação. Okay. Vou começar então, aqui por um canto, vou colocar aqui a minha bola. Vou já aqui começar a fazer o meu jogo. Eu deixar. posso ir lixando essas peças. Vamos embora, não? já, já, já vamos, vamos, vamos, vamos ver, já. Importante, também cortamos estas peças uh, na, na mesma, na ah, mesma, mesma cocerrote, sem qualquer cocerote. medida. Exatamente. É importante também limpar esta zona, Sim. porque, como temos é a ver, tem, ver algumas, tem zonas, aqui algumas zonas, algumas zonas... até melhor, até porque temos aqui o nosso, o nosso ajudante, que muitas vezes tem os dedos mais sensíveis, portanto é minerado. Pode, então, podes fazer nisso... Pegamos no taco só portanto, não é preciso só lixar as é só extremidades extremidade. só, só as extremidades e portanto conseguimos fazer então vou te pedir um favor vou pôr desse lado o material para Bora. lixar e eu vou já aqui começando agora fazer isto já vamos depois aqui para o nível 2 ou 3 Portanto, como podem ver, uh, o que é que temos que deixar o espaço para a bola circular, convenientemente. Eu aconselho sempre a começarmos num canto e irmos fazendo descer o projeto num sentido, na direita ou na esquerda, em concreto. Mas este será o meu ponto de partida e eu vejo que a bola, neste caso, passa dos dois lados. Ok? Portanto, eu já sei qual é. Este será. Pego na pistola de colar a quente. Basta três pontinhos ou dois pontinhos, depende do tamanho da peça, ok? Não é preciso muito mais. Portanto, e fazer aqui a tal primeira peça, o ponto de partida será este. Okay? Portanto, já sabemos que aqui a bola vai passar e aqui também irá passar. Agora, um, um cuidado que temos de ter é que quando estamos a trabalhar com o absofo claro, ela larga estas situações em termos da, da cola. Portanto, é ir colocando-as numa zona para elas não lugar é o projeto e vamos trabalhar. Agora é colar agora vamos pôr aqui mais um, não optámos, quando construímos este projeto, não optámos por fazer os espaços todos que cheios, é até para dar aqui de algum modo a... A, a... Caso já a criatividade. Isso mesmo, portanto a gente não quer que o espaço seja completamente uma linha, porque eu já sei, ok, isto nunca me vai sair daqui, aqui a tal situação das ratoeiras, assim se pode dizer, das dificuldades, que podem acontecer pelo caminho quando estamos, de algum modo, tanto a fazer o jogo. E até porque se tiver mais dificuldades consegue ficar mais tempo reunido com a sua família a jogar. Portanto, e depois aqui, com... isto é, então, este, então... estes projetos são giros porque são eles que vão ditar as regras. São os pequenos que vão lhe dar as é regras. exatamente. Eles... Não, não, não é por aí que tens que passar. Tu tens de passar por aqui porque é aqui que tem que passar. E isto cria a tal situação de união dentro da própria família. Portanto, eu acho que tem a vantagem. Ora bem, vou já colocar aqui o segundo. Vou uhum. criar já aqui uma ratoeira, como podem ver. ok? Vou querer criar já uma saída para este lado e a continuação para baixo. Okay? Quando nós temos estes espaços maiores, o que eu aconselho é pegarmos uma madeira que nos sobrou de outro por qualquer, colocar aqui, até para nós sabermos que estamos a fazer mais ou menos uma linha reta e linha, A se ficar um bocadinho torcido, não há problema nenhum, pelo contrário, está bem? Voltamos outra vez aqui a pôr, duas, três gotas é o suficiente, ok? temos aqui outro. Okay. Vamos agora aqui fazer já aqui uma saída. Continuamos. Aqui. Se passa aqui, passa aqui. Portanto, vamos voltar aqui outra vez a pôr. As três. Não é preciso pôr muito. É o suficiente só para fixar. Como podem ver, basta só fazer uma ligeira pressão e a cola... É, ela cola instantaneamente, Cola rapidamente. É? Ok, sim, sim. Vamos aqui agora fazer mais um. Vou fazer aqui assim, um aqui assim. Entretanto, se calhar vamos, uh, João, para hum. passar para, para outro jogo. Parecendo que não, já estamos aqui há algum tempo. Sim. E podemos, passar quando já... quiseres, passar para ali e mesmo sim. mostrar aquelas... Posso mostrar já Aquelas, aquelas. mais Deixa desafiantes. O sim. Para as desafiantes, ou pós-níveis, se assim quiserem, chamar, ok? O que é que eu aconselho? Nada mais, nada menos que pegar uh, na tal moldura que vocês vendem, também, está tudo na mesma área. Sim. Uh, e a vantagem desta moldura é que nós podemos cortar de diferentes formas, formatos, maneiras, uh, e vamos criando estes chocalcos, ok? Certo. Portanto, permite à bola, quando entra, portanto, eu entro nesta posição e tem que sobrepor aqui, tal como aqui, em baixo. Okay, Conseguiríamos okay. também agora aqui, se fosse preciso, aumentar um bocadinho ainda a dificuldade e colocar outra? Podemos chegar aqui e criar, por exemplo, podemos tirar esta, se quiséssemos, eu tenho aqui outra, Sim. portanto, cortamos à medida e colocamos. Eu não, não colei, porque Sim. acho que isto quer é o giro, é não colar. Porquê? Porque eu hoje ponho a peça aqui, mas amanhã quero pôr a peça, por exemplo, aqui. Sim, e se ela tiver a medida certa ela vai acabar. Ela de ajusta encaixar. ela encaixa por ela própria, portanto, se nós vimos aqui neste ponto ela também está encaixada por ela própria. Portanto, não está, não está fixa a vantagem. Podemos a mudar quando quisermos. Podemos fazer vários, vários tamanhos, é uma questão de opção. E podemos ir pondo ao longo do nosso, do nosso, do nosso circuito e fazendo. Sim, e à medida que nós vamos jogando com, com a nossa família lá em casa ou até com os nossos amigos. Uhum. Uh, quando nós começamos a perceber que o nível de dificuldade já não é o suficiente para nós, com o passar do tempo podemos ir melhorando e atualizando o nosso jogo. O que eu acho neste, neste jogo é que este tabuleiro dá para fazer muita coisa inicialmente. Podemos também ter outra, outra, outra vantagem de criar os tais furos, como eu vos como eu disse, e como transmitimos lá para casa, podemos fazer em situações. E eu acho que aqui é dar oportunidade, e continuo a dizer, isto é um jogo de família, da, deixar a criatividade à criança, permitir com as nossas dicas Exatamente. que nós demos lá para casa, dizer, olha, podemos fazer isto, isto e isto, as pessoas depois também aplicarem e dizer, olha, podemos utilizar este material, não Exatamente. podemos utilizar, claro que eu estes, estas peças, onde é que eu as colocaria numa fase posterior, onde tivesse um, um, portanto, um buraco, um buraco. Claro, de escape, portanto, para eu conseguir de algum modo contornar esse, esse respectivo buraco sem, Isso. Ok, muito portanto, bem. E Há uma panóplia de situação. Em termos da decoração, a decoração pode ser feita de várias maneiras. Portanto, nós falaste, poderíamos, portanto... aqui uh, temos o polvo gravado, nós poderíamos, eventualmente, até a própria criança pode desenhar uh, ou diretamente aqui ou em algum papel que nós passássemos depois para cá uhum. e conseguimos fazer uma gravação idêntica a esta, mas feita pelas nossas próprias crianças ou por alguém da nossa família que nós achemos que faz mais sentido a desenhar e podemos encher todo o fundo da forma que quiser e gravar simplesmente com a, com a gravadora. Aqui da... o, o gravador é, é essencial, o que eu digo nesta área é a criatividade, o seu Não o limite. Não limite. É, tem é, é, é uma questão de, de, de conseguir é isso, é. perceber o que é que estamos a fazer e permitir à criança ajudá-la. Nós somos os ajudantes. Exatamente, os cri, os cri, nós somos os ajudantes. Os criadores são eles, portanto, é nós somos aqui os, os respectivos ajudantes e vamos portanto, de algum modo mitigando o erro, mitigando o problema da segurança, mas eles é que são... E sem pensar no perfeccionismo, isto é bricolagem, com o passar Sempre. do tempo as próprias crianças vão começar a perceber que é preciso melhorar ali um ou outro por menor uhum. e, portanto, vamos deixar que sejam elas a tomar essa, essa decisão. Sempre. Um, em termos de decoração, como falámos, pode ser muita. Podemos utilizar também os ticos de purpurina para fazer essa decoração. Trabalha no mesmo tipo de pistola, não há okay. qualquer problema, a pistola é a mesma e podemos fazer, inclusive, esta situação que falámos aqui do tal do povo. Podemos fundo. o fazer e depois, à volta, quando fizermos a gravação, enchê-lo com purpurina. Com... Oh, Até é uma bem. questão de opção. Há várias possibilidades. Então, eu vou aproveitar para partilhar algumas dicas e alguns desafios lá para casa. Como todos sabemos, a escola começou há muito pouco tempo. O Natal está aí à porta e, portanto, eu tenho uma sugestão. Por que não partilhar com as escolas dos seus filhos, para eles próprios replicarem este jogo ou outros, criarem mesmo uma ludoteca de jogos para, para a sua escola? E por que não, por exemplo, relativamente ao Natal, sugerir a, a quem está lá em casa de fazer jogos de labirinto ou até mesmo kits de jogo para oferecer de presente de Natal e, neste caso, se quiserem optar por oferecer o jogo em formato de kit ou se quiserem rever ou partilhar com alguém uh, o passo a passo ou as ideias e as dicas que foram aqui passadas, vão poder assistir novamente as vezes que quiserem a este workshop, quer através do nosso site uh, levoamerla.pt, quer através das nossas redes sociais, quer no Facebook, quer no Instagram. Aproveito também para dizer que vamos continuar a responder a todas as questões que nos forem colocando acerca deste tema. Portanto, estejam à vontade. Uh, o que é que eu posso aqui dizer mais? Estamos mesmo na reta final. Acho que vou desafiar também as famílias a fazer mais uma coisa que é construam o labirinto da vossa família e partilhem connosco nas nossas redes sociais quer as fotografias do jogo concluído quer as fotografias dos momentos partilhados a construir o jogo ou mesmo a jogá-lo. Parece um bom desafio, Acho certo? Acho que é um bom desafio, nestes tempos correm, está-se a aproximar o outono, mais tempo em casa, as famílias passam cada vez mais tempo, temos as escolas a começar, Há uma, um infinito, isto é um projeto simples, há, um, há uma infinita possibilidade de fazer E Isto é só uma ideia. Isto Podem é uma, fazer um, uma série de outros jogos. Uma pequena, é um uma, uma, isto é só levantar um bocadinho, como estamos, é Exatamente. só levantar um bocadinho o pano, mas há muitas possibilidades de nós fazermos este projeto em diversos materiais, diversas opções, e depois isto vai subindo de algum modo, respeito de, a, o o também, também Obrigada, João, é por ter estado novamente uma connosco. Obrigado também a si e em casa por ter estado desse lado. Esperamos que tenha gostado tanto uh, como nós deste desafio e desta atividade. E contamos consigo a partir das 15 horas para o workshop Melhoro a eficiência energética da minha casa. Obrigada. Muito obrigado.